Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para vocês. Não vai ser mensagem separada por signo, tá? Vai ser para quem se identificar com essa mensagem que eu senti de trazer. Então, vamos lá. Vamos trazer aqui uma mensagem geral para o momento dos meus consulentes. Então vamos lá. A Carta do Arrependimento. Vamos usar também esse outro tarô. Ok, deixa eu dar uma arrumadinha. Há um arrependimento aqui. De alguém que errou tentando acertar. De alguém que tentou seguir em frente. Tentou fazer algo. E não deu muito certo. Porque você viu que algumas pessoas não pensavam como você. Talvez... Indo por esse caminho, você esperava coisas que só estavam na sua mente. Porque você pode ter seguido na direção dos resultados e em como tudo seria. E você pode até ter encontrado realização, segurança e prosperidade, mas tem algo gerando um peso em você, seja vontade de voltar atrás, de achar que não dará conta dessa nova fase, que exige muito de você, tem algo que precisa ser analisado antes de qualquer decisão, e esse arrependimento também pode ser porque você estava cheio de energia, cheio de vontade por um momento mais confortável, onde nada te faltasse. Mas faltou um certo controle para não se abrir tanto com as pessoas sobre os seus projetos, você estava sonhando tão alto, tão intensamente por essa conquista, que não percebeu que nem sempre as pessoas têm consciência para vibrar os seus sonhos com você. E essa generosidade de continuar nutrindo essa situação tem te deixado sobrecarregado. Tem um peso na sua frente que você está arrastando com você. Temos aqui uma, duas, três, três cartas de número 7, e a carta do arrependimento, que somando 5 mais 2 também dá 7. E 7 significa momento de reflexão, de diminuir o ritmo para avaliar a situação como um todo, e ver o que pode ser alterado. Porque quando há arrependimento, já é meio caminho andado para uma nova etapa. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo.